Olá, você está iniciando a disciplina Planejamento Estratégico, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de compreender a natureza e a importância do planejamento estratégico para as organizações, e desenvolver a capacidade de análise do ambiente empresarial para o desenvolvimento e aplicação de ações estratégicas. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1 Conceitos básicos de planejamento estratégico. Módulo 2 Tipos de estratégias empresariais. Módulo 3 Ferramentas para a formulação de estratégias competitivas. E módulo 4 Orçamento, avaliação e controle do planejamento estratégico. Para construir seu percurso de aprendizagem em cada módulo, você deverá acessar o cronograma e as leituras obrigatórias, assistir às videoaulas do módulo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 A proposta pedagógica da disciplina, os materiais didáticos e atividades foram elaborados por uma professora especialista da área, e ela tem um recado especial para você. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu nome é Bárbara, eu sou a professora responsável pela disciplina de Planejamento Estratégico. Possuo graduação em Ciências Contábeis, graduação em Administração de Empresas, Especialização em Contabilidade Internacional e Mestrado em Administração Pública. Atua 10 anos na Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças da UFMS. Nesta disciplina, você vai conhecer as etapas para a elaboração do planejamento estratégico, os tipos e conceitos de estratégias, como realizar análise de ambiente, as ferramentas para a construção prática de um bom plano estratégico e ainda como realizar a revisão desse plano. E por que estudar planejamento estratégico? Independente do foco do negócio ou da empresa onde você atua ou irá atuar, é extremamente importante o um entendimento sobre planejamento, não é? E hoje mais do que nunca, pois sabemos que o ambiente organizacional vem sofrendo grandes transformações econômicas, políticas, tecnológicas, transformações diversas, como também o aumento do nível de exigência dos consumidores e a competição acirrada entre as organizações. Espero que após essa disciplina você seja um profissional capaz de entender e realizar o planejamento. Desejo bons estudos e muito sucesso. Até lá! Sempre que precisar, você pode acionar a tutoria para tirar suas dúvidas e trocar ideias sobre os conteúdos que serão trabalhados.